Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje nós estamos no dia 28 de abril de 2021 e hoje um vídeo diferenciado, um vídeo de react, literalmente um react aqui no canal, em cima do vídeo que saiu hoje no canal oficial, no canal do Xbox lá no YouTube, mostrando os games que estão dentro do Game Pass, tá? Eu, quando eu assisti o vídeo, eu esperei que eles iam mostrar alguma coisa da nova geração e no fim não mostrou bosta nenhuma. Mas antes de falar os comentários aqui, vamos assistir o vídeo e ver o que, que a gente acha. E ver o que vocês acham também. Cara, é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo. Tá dando erro no áudio. Cara, se, se der erro de novo, cara, vai ficar desse jeito, vai ser zoado. Mas espero que vocês tenham paciência. Beleza? Então, vamos parar de falar e vamos bora assistir. É claro, se você... Não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amiguinhos, deixa aquela força Something lá. Beleza? Vamos lá, Starfield, pelo jeito tá aparecer, Mostraram nada. Isso aí, o boi tá Vamos assistir, vamos assistir pra gente falar, vai. Available now with Xbox Game Pass. You know action and you love adventure. Two A worlds from two worlds join forces in. Cadê o jogo, mano? Os caras pegaram lá o Diana Jones, mas cadê? Meu Deus. Oultrider, jogo legal, gráfico bosta, um jogo legal, multiplataforma. Tá no Game Pass. Prey, não conheço ninguém que jogou esse jogo, o jogo parece ser legal. Zone Red não conheço ninguém que jogou esse jogo Yakuza, não curto não é Nier Automata, também Deve joguinho alguém. que deu uma hype aí, mas não é meu perfil Devil Weaving, jogão, jogão, vale a pena, bom, jogo bom Ah, esses aí eles, eles aumentam né Joguinho. Joguinho 8 bits, celular, minigame. Joguinho minigame também. Joguinho de Nintendo Switch e Little. Joguinho de minigame. zubiarme Army, pelo amor de Deus, mano, o jogo é mais velho que minha avó, cara. O jogo é legal, cara. Tô jogando ele. A a a cara eu já eu, eu... Will they win the championship? Land the scholarship? Or set sail on the greatest ship of all? Friendship. It's sports. Nossa, eu nem sabia que tinha jogo de cricket, cara. Football Manager 2021. Mano, 1% que joga é isso, cara. Agora, dê um bom dia para o adventure. Diga a ação. E a narração é legal, né? Nossa, te deixa até empolgado, né? No fim. Rage 2, cara. Não joguei, não posso falar nada. Essa é uma bagunça só. Doom, Doom é clássico, né? Não pode nem. Não pode, nem vou comentar. Doom Eternal De plataforma. Obstain, o New Order e o Obstain Youngblood, jogos bão. Pra quem curte FPS, vale a pena, recomendo. Vai passar os dois aí, ó. <risos> agora, hein? É agora, Mano, agora, agora os é exclusivados. Agora vai arrebentar, fica vendo. Agora detona de PlayStation, tá narratives lead a bad guy of elf. Meu Deus. Joguinho de celular. Game Boy, joguinho de Game Boy. Olha isso, cara. Out, uma bosta Jogo cheio de bug Elder Scroll, é o único que se salva aí Da RPG Não é o meu estilo, tá Eu nem jogo, mano, porque eu não curto RPG Detesto RPG Mas isso aí tem que respeitar Eita, é agora Nossa, tá, Mano, dá tá até um bagulho, né A narração do cara, né Nossa, agora vai arrebentar, fica vendo Meu Deus do céu Star Wars Squadron Não joguei esse daí Tem que ficar legalzinho, jogo de nave Deve ser uma viagem só Elite for Speed Bom, bom, bom Comando em cocker não é meu estilo Jogo clássico. Sims, uma bosta. Star Wars Fallen Order, legal. Vale a pena. Jogando. Pit 5, uma bosta. Uma bosta, hein? Não vem falar merda, não, que o jogo é uma bosta. Titanfall 2, uh, uh, Rockage. Não sei o que falar. O que acontece next é com você, se você é membro de Game Pass this year. Make it Xbox Game Pass. Ou Xbox Game Pass Ultimate. Ou Xbox Game Pass for PC. One of those. Meu Deus do céu. Eu vou deixar rolando o vídeo aqui. Xbox Game Pass. Xbox Game Pass PC for Windows. Ah, vou, vou, vou, vamos lá comentar rapidinho aqui, tá? Para tentar dar 10 minutos. Bom, o que, que vocês acharam? A proposta do vídeo é mostrar os games que estão dentro do Xbox Game Pass. Alguém viu alguma coisa de exclusivo ali? Vocês chegaram a ver alguma coisa? Você tem noção que você pagou 6 mil reais no console, do jeito que está hoje, né? Porque a galera não consegue comprar por com preço normal. Mas vou colocar 6 mil reais ou pagou 4 mil reais é, para jogar isso aí que vocês viram. Vocês têm noção disso? Tem alguém da Microsoft aí que pode ver esse vídeo em nome de Jesus? Alguém, alguém, alguém. Phil Spencer, pelo amor de Deus... Dá jogo pra gente, velho. Dá jogo pra gente. A gente tá se humilhando aqui. Dá jogo pra gente, cara. Aí o cara tem um... Cara não, não, não, não, o cara não consegue comprar um Playstation que tem uns jogos ferrados lá. Jogo bom. Galera, jogo bom. É, The Order. The Last of Us. God of War. É, Returnal, Nova Geração. É, Homem-Aranha. Só falei 5, fora que deve ter mais Só falei 5 Aí o cara não tem o um Playstation, quer jogar esses jogos Não consegue, aí ele vai buscar alguma coisa No seu console Xbox para tentar saciar Não consegue porque não tem nada Nada parecido Com o que tem na outra plataforma Só promessa a gente escuta, cara Só promessa, só promessa Ah, você é sonista, você tá defendendo a Sony Não, filhão, não tô defendendo a Sony, não Eu saí do Play 2 Eu fui direto para Xbox 360 do Xbox 360, eu fui direto para o Xbox One. Depois eu fui comprando outros, outras plataformas. Não sou sonista, não, filhão. Eu sou gamer. Só que não dá mais para aguentar uma plataforma. Você vai gastar 5 mil reais no, no, no, no, no console para jogar isso aí que vocês estão vendo, ó. Para jogar joguinho mobile. Acorda para a vida, empresa. Ô, oh, mano, na boa, para de fabricar o console. Para de fazer os outros de idiota, mano. O Xbox Game Pass é legal? É bom, é legal. Se você não tem grana pra pagar 300 conto no jogo, você tá assinando um serviço lá de 40 conto por mês. Faz isso aí vezes 12 pra ver se não vai dar lá uma cacetada. Você vai estar tá gastando quase 400 pau por mês, mano. É uma, isso é uma ilusão. O Xbox Game Pass é uma ilusão, mano. E outra, nenhum jogo ali é seu. Nenhum jogo é seu. E vira e mexe, os caras tira de lá também, mano. Porque não consegue manter os direitos, né? É uma pura ilusão isso aí, mano. Ah, beleza, beleza, serviço, tal, legal. Eu, eu assino, é legal, cara. Eu curto, eu jogo as coisas lá. Mas cadê os jogos exclusivos? Ah, os caras me lançam a porcaria de um jogo chamado... Eu sempre esqueço a merda, é tão bom o jogo eu sempre esqueço o nome do jogo. The Medium. Cara, que gráfico é aquele Ele bosta, cara. Gráfico de... de Silent Hill do Playstation 1. Não, os caras fizeram... Os caras tiveram a coragem... De falar que aquilo é jogo de nova geração... E não, e não lançado para Xbox One... Eu rodei no PC... Que gráfico bosta é aquele... Aquilo tá para rodando no 360, mano... Vá pro inferno, empresa... Pelo amor de Deus, cara... Dá jogo pra gente... Para de enganar a gente, meu... Para com o console... E fornece serviço só, cara... Vocês não tão louco aí para Pra fazer a parceria com a Nintendo? Então... Dá o um Game Pass pra Nintendo, cara... O cara fica jogando lá no Nintendo Switch... É bem melhor... Aí o cara vai ter os exclusivos da Nintendo que são top também E jogando os multiplataforma, cara E aí o cara compra o outro lá, ou... compra o Playstation, mano Pronto, acabou, velho, para disso aí Para de enganar as pessoas, ou Phil Spencer, ou Xbox Para, mano, é sério, para Vou deixar de comprar o um console? Não Porque, cara, eu tenho conteúdo com o meu canal Eu tenho, eu gosto do console É uma baita, de uma... puta máquina Máquina boa Só que você é uma Ferrari sem gasolina, mano é um console bom pra jogar jogo de 8 bits, velho. Aí vem esses fanboy Xbox, jogo, não sei o quê, rodando a 120 FPS. Velho, nem um olho humano enxerga 120 FPS, meu truta. Dá uma segurada aí, mano. Não vem meter o louco, não. Dá uma segurada, irmão. Ô, oh, fita. Pelo amor de Deus, ajuda ajuda nós. Bom, é isso. Tchau, deu 11 minutos de vídeo. É... Espero que vocês entendam o propósito desse vídeo, desse React, tá? É uma indignação mesmo, porque cara, é o fim da picada Você pagar 8 mil reais, vou falar 6 mil reais né? Pagar 6k num console Pra jogar jogo mobile, é o fim da picada E quando vem o um exclusivo, vem o um exclusivo posto É isso, não tem jogo bom não, não, Jogo bom, tô falando Jogo bom, não tem, não tem Tá bom? Galera muito obrigado, forte abraço a todos vocês, espero que vocês curtam, se curtiu deixa o like, se não curtiu deixa o dislike, compartilhe com os amigos, se quiser xingar também, fique à vontade, não coloque palavrão porque eu vou excluir, beleza? Respeito acima de tudo, é nós, tamo junto, vamos pra cima, até o próximo vídeo, valeu e fui!